Gente, olha que delícia isso aqui Franguinho Batata Legumes Acompanhado de um vinho Esse um quarto de frango Custou 250 pesos Certo? Isso dá? Vai, calculadora Uns 24 reais Justo não um pouco mais tá. O Uruguai não é conhecido como um dos lugares mais baratos para se comer, né? Na verdade, por ser um lugar que tá aberto no feriado, a gente ainda saiu no lucro. Agora sim, com um quarto de frango no estômago e uma taça de vinho, uma taça bem grande de vinho na cabeça, vamos para o parque Rodô. Rodô. Eu fui comportada, tomei uma estrela galícia sem álcool. Hum. E uma curiosidade, né? Hum, duas meninas chegaram lá quando a gente já estava terminando o nosso almoço Barra Jantar. É, e aí? Porque sabe se lá o que vai ser da gente. É. gente? E aí elas, né, como a, a marihuana é legalizada aqui, elas sentaram lá no deck e começaram a fumar, um baseadinho Ai, eu não vi que elas estavam fumando, sim pra mim era um garçom que tava não. fumando aí do lado. Não, eram as meninas. Hum. Bizarro, né? Não. Ok, não mudou nada na nossa vida. Então, mas que bom que é legalizado. Sim. <risos> Será que a gente vai colocar isso no vídeo? Ah, eu acho bom. Você é? Você quer entrar nessa discussão? <risos> e fora de Império. Gente, esse é o parque Rodô. Rodô. Rodô. O que, que tem pra fazer aqui? Tem um monumento aqui, ó. Hã? Tem um monumento. O parque Rodô ele foi construído inicialmente para ser um parque de diversão. Ele foi construído em uma área nobre da cidade. Atualmente ele conta com um dois parques de diversões mesmo. Um para adultos. Tá lá. E outro para crianças. Além disso, ele tem uma lagoa com pedalinhos. E é um parque muito frequentado pelos moradores da cidade. Então ele não é tipo, só turístico, assim, uma turístão, né? ele é mais frequentado por moradores mesmo aqui de Música Se você chegou agora no canal, se inscreve, dá aquele joinha, ajuda bastante a compartilhar esse vídeo é, A gente está na segunda temporada, que é aqui no Uruguai E a gente vai passar pela, também pela Argentina Então segue a gente, vem viajar com a gente E aqui no meio do parque, o que a gente encontra? Banheiro. Eu só tinha visto um desse em Paris Nunca tinha visto em nenhum outro é disponível. lugar Está ah, indisponível pena, senão eu ia mostrar pra vocês Mas é bem legal, né, Tarita? Conta pra eles como funciona Você... Depois que você usa o banheiro, o banheiro ele se lava Automaticamente Tem que tomar cuidado pra ele não se lavar com você dentro Não! <risos> Eu acho é isso, isso é um medo que dá, mas acho que isso não acontece Esse daqui é igual ao que eu vim em Paris E ele tem uma fontana igual em Roma E o um detalhe é que a água aqui do Uruguai não. ela é potável, tá? Oh yeah.